Sim, galera, é isso mesmo que você está vendo aí. No mês de outubro, o governo federal aí pretende pagar até R$ 800 reais de auxílio Brasil aí para até 30 mil famílias. Ou seja, algumas famílias que têm esse direito aí a esse auxílio de R$ 800 reais, vai estar tá recebendo aí. No caso, é um bônus aí, um bônus complementar que o governo vai estar tá liberando para até 30 famílias. 30 mil famílias na né, verdade, essas famílias vão receber aí os 600 reais que elas já estão recebendo aí do Auxílio Brasil e mais 200 reais complementar aí para sua renda aí do seu Auxílio Brasil que somando tudo vai estar tá dando 800 reais aí no mês de outubro ainda não tá é, confirmado aí o certo quando vai ser de como vai funcionar esse novo auxílio de 800 reais mas o que, o que se sabe é o seguinte os 800 reais aí vai estar liberado por apenas 30 mil famílias. E também é para a gente que conseguiu, pessoas que conseguiu aí emprego com carteira assinada aí de CLT. Ou seja, você que já começou a trabalhar aí de carteira assinada e está recebendo aí Auxílio Brasil, você teria que atualizar seu cadastro aí no único no caso, no Cadastro Único aí, para o Governo Federal analisar e ver se você tem possibilidade de ter direito aí para estar recebendo esse auxílio complementar aí de 200 reais que o governo vai estar tá dando aí no mês de outubro. E quando sair mais notícias sobre isso, eu vou estar tá atualizando vocês aqui em tempo real. E para isso, eu te peço que já se inscreva no canal e deixa o sininho da notificação aí ativado para você não estar tá perdendo nenhum vídeo sobre o auxílio Brasil que eu trago aqui no canal. E também não esquece de estar tá deixando aquele like maroto aí se esse vídeo te ajudar em alguma coisa. E agora eu vou estar tá deixando passando aí uma notícia aí na tela para você estar sabendo mais informação aí sobre esse Auxílio Brasil de R$ 800 reais aí do mês de outubro. Então acompanhe aí a notícia: Auxílio Brasil. Pagamento de benefício complementar de R$ 200 reais a quem conseguiu emprego deve começar em outubro. A expectativa é que o bônus seja pago inicialmente a um grupo de até 30 mil pessoas, de um total de 210 mil que conseguiram colocação no mercado de trabalho ou se tornaram microempreendedor. O governo corre contra o tempo para conseguir pagar, ainda em outubro, o pagamento de um bônus de R$ 200 reais para membros das famílias do Auxílio Brasil que conseguirem um emprego formal e assim turbinar o benefício para R$ 800. Reais. O abono foi relançado na campanha eleitoral de Jair Bolsonaro. Esse valor extra, no entanto, é prometido desde dezembro do ano passado. Mas ainda não foi colocado na prática. Técnicos do Ministério da Cidadania afirmam que em outubro, entre 20 mil e 30 mil beneficiários do Auxílio Brasil que conseguiram emprego com carteira assinada ou se tornaram microempreendedor individual, MEI, passarão a receber o benefício complementar de R$ 200. Reais. O quantitativo é muito inferior aos 210 mil trabalhadores considerados elegíveis pela pasta. O benefício será pago junto ao Auxílio Brasil, programado para iniciar em 18 de outubro. Dependendo da situação na política e se houver segundo turno, o governo pode antecipar o pagamento, disse o interlocutor. O bônus foi exaltado na propaganda eleitoral de Bolsonaro do começo de setembro. Nela, um narrador afirma que o Auxílio Extra será pago. Agora sem especificar quando exatamente esse pagamento será iniciado. A ideia deste bônus era incentivar a chamada «porta de saída», criando uma recompensa para quem conseguir emprego. Por enquanto, o governo só está pagando o benefício de inclusão produtiva rural também de R$ 200 reais para 7 mil famílias que recebem o Auxílio Brasil. O total de beneficiários, contudo, está muito aquém do número de famílias consideradas elegíveis, que são 660 mil. Esses benefícios foram incluídos na lei que criou o Auxílio Brasil como porta de saída. Na área urbana, o valor será pago por até 24 meses e se o trabalhador for demitido não precisará ir para o fim da fila do programa. Na área rural, uma parte da produção de alimentos precisa ser doada futuramente para famílias carentes do município. Em setembro de 2022, o Auxílio Inclusão Produtiva Rural beneficia 7.012 famílias com agricultores. O Auxílio Inclusão Produtiva Urbana está em fase de regulamentação, informou o Ministério da Cidadania em nota.